E 15 andando, é verdade? Ah, é verdade. E passo rápido ou devagar? E passo rápido, hein? E. Agora você tá falando, né? Então desce aqui, vem conversar. E o senhor? mora aqui há muito tempo? Há ah, dois anos. Ah, pouco tempo, então. E gosto de morar aqui. Como, Como que é? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado? O oh. fluxo é maior, né? De jeito que tudo está aqui também. Né? Muitos passos moram em Rio do Norte, Norte. Tudo como é o estado. É cidade ter dentro de tem muita gente da Bahia e de Pernambuco. É bem legal. Mas aqui também tem. Né? Maranhão, Minas, Piauí, Tocantins. Tem também. Eu da capital, mora aqui. É? É de é São Paulo? Ninguém gosta de morar aqui. Ah, Porque é nada. Muita gente fala... Cobra, cobra, cobra não ajuda a gente a fazer nada. Não ajuda a gente a resolver os problemas dos blocos, dos condomínios, do pessoal que mora aqui, de quem precisa regularizar e não tem condições. Você, Você acha que o problema é o CDHU? É, o problema é o CDHU. O problema é o CDHU. Agora os moradores não. São então, todos gente boa, pessoal. Gente fina, todo mundo de família. Bom, okay. Mas você conhece gente de todos os, os blocos aqui? Mais ou menos. E você, você acha que todo mundo é gente boa? Como que é? Ah, como em todo lugar, tem gente bem boa, famílias decentes, pessoas decentes, mas também que não, que não precisa comentar também. Mas você acha que isso é uma coisa de todo lugar? Ou você acha que aqui todo é mais... Todo lugar, não é só aqui no CDHO, todos os lugares tem. O que você acha de, de morar aqui na cidade da Ótimo! É um lugar legal até, né? Ah, o bairro quem faz é a gente mesmo, né, meu? O bairro é perigoso, mas em vida os moradores. Quem faz no bairro é a gente mesmo. E aqui é mais agitado? Você gosta da de ah, eu Gosto. O que, é que, que você gosta da gente O que é agitado? Ah, tudo. Você vê bastante pessoas, principalmente aqui em bairro. Você vê bastante pessoas lá no bairro. Essas... Tem shoppings, cinema, ah, teatro. Ah. Ah. E aqui no Cidade Tiradentes você frequenta bastante isso? Não. Você sai? Mais para fora. Fondo? Às vezes sim, eu estou até bem longe. Assim. Aqui nós temos bastante transporte, só que não chega no ponto e quando chega é, demora o trânsito, há muito ônibus, muito carro na estrada, a gente fica sempre no... Uma coisa que a gente pode fazer em uma hora, a gente leva o dia inteiro pra passeio. Olha, é, quando eu vim nessa tela nem tinha nada, nada. Era tudo pelado, não tinha isso aqui, não tinha nada, nem esse mercado essa padaria de essas padarias depois. O que, que você acha que mudou, assim, desde do, é, lá atrás que você morou aqui mais novo, o que, que você acha que mudou na cidade da Tiradentes? Mudou bastante, porque eu lembro quando eu era pequeno, tinha medo até de para ruas, às vezes de tarde aparecia corpo no chão. era eram bem mais densas, hoje está bem melhor parecida, né? Não tem muita coisa é... diferente. Ah. Os prédios são iguais, as, pessoas, as condições, a condição social é muito Sim. parecida. Né? Acho que aqui, por ser maior, tem coisas diferentes. Quando você tenta se aproximar de pessoas de uma determinada comunidade ou quando você chega pela primeira vez em, próximo de uma população que não é, está próxima da... da seu universo, do seu contexto de relações é, é, costuma ser bastante difícil é, essa essa recepção, essa receptividade principalmente quando você tem aquela presença de questionários ou algum tipo de entrevista mais estruturada e a rádio de rua ela ela muda toda a atmosfera nesse sentido ela cria ah, condições para que as pessoas é, têm uma outra receptividade em relação ao que se quer questionar ou perguntar ou entender. Ela é dotada de equipamentos muito simples, é, de fácil acesso. Ela consiste basicamente em um carrinho e sobre esse carrinho tem um, um amplificador, uma caixa de som e ligado a ele um MP3 player, um microfone e, e uma bateria de carro que faz com que isso tudo funcione e isso é o que teria em termos de técnicos e, e o complemento seriam ah, as pessoas que conduzem essa, esse carrinho, que estão que, que sempre caracterizados, usando roupas mais descontraídas, perucas, coisas coloridas, justamente no intuito de criar uma atmosfera de descontração, uma, uma informalidade. Vocês gostariam de morar num prédio igual a esse, só que lá em São Paulo? O que você acha? Não. Aqui a gente tem mais liberdade, né? É, porque é pelo que a gente ouve falar, né, lá em São Paulo o que, que a gente ouve falar? Ah, é assim, ouve falar roubo, né, que rouba as pessoas na rua Acontece muita coisa lá, né, também Você já morou em São Paulo? Eu já morei lá Eu sei Eu sou a cidade São Paulo Eu sou a Paulo mesmo, eu morei em São Paulo Mauá é Mauá é pertinho, cidade de Tiradentes é. Então, eu não moraria lá Hoje, hoje eu não moraria E como que o pessoal chama? Aqui, é, o conjunto, barra bairro é de CDHU mesmo ou tem um, um nome carinhoso para o lugar? É CDHU, né? A maioria conhece o CDHU, né? Mas o problema daqui do CDHU, eu vou sincero, tudo que acontece de ruim é aqui no CDHU, né? Então, quer dizer que as outras vilas que tem, a Isabel, a Vila Pureza, a Vila de São Carlos, tem crime, às vezes acontece um o roubo lá, tudo acontece uma, um, uma galinha morre aqui no CDHU, o maior escândalo, na verdade é essa. Agora, o que acontece lá, ninguém divulga. Mas é que o Senegal não presta, porque aí é o nome. Não sei porquê. É um preconceito do Senegal nessa parte é verdade. Então, se mata uma pessoa lá no outro lado vida, não divulga como o Senegal. Não, não, não conheço. Não. Não é informação. E fora a coisa da violência, você ouviu mais coisas? Daqui? De lá? Hum. Não, não, é aí que está, né? porque a mídia exalta o problema, né? ela mostra muito, ela educa o povo a, a gostar da desgraça dos outros. E deixa eu perguntar uma coisa para você, o que, que você acha que é viver no interior de São Paulo? Ah, eu acho que é uma delícia. Delícia? Olha, <risos> outra opinião, por que você acha que deve ser uma delícia? Ah, porque você deixa com o natureza. Você gostaria de morar lá? Gostaria. Sério? Você já morou no interior? Não. Ah. Mas você acha que lá seria melhor ou pior por causa do quê? Ah, talvez em... no setor de trabalho seria mais difícil. Lá? É. Ah. E aqui é muito mais fácil, né? Bacana. Você já ouviu falar de São Carlos? Já Você já foi lá para saber? Minha irmã morou na cidade vizinha, lá na Quarta. Que bacana! E deixa eu perguntar uma coisa pra você, o que, que você acha que tem de diferente de se morar no interior, por exemplo, São Carlos, ah, no Parque do Carmo, aqui na Cidade Tiradentes? Ah, tranquilidade, né? Cego, até o ar, né? O ar é mais puro respirar. Mas aí você acha que prédio é no interior o pessoal respeita? Não, mas aí Será? a gente não vai morar no interior num, num prédio. Ah! Mas aí é uma casa é Daí vai ser um... Sítio Eu acho que isso assim, tá muito ligado, gente, é muito lindo o que eu acabei de falar né? Que, dessa visão de, dos dois lugares, assim, um em relação ao outro Porque é, ao mesmo tempo que a é, é tem, tem diversas coisas assim, tipo, Não é um interiorzão, né, que, esse, mas também não é... Isso tudo, assim, tipo, na cidade tira 10, criminalidade tá? e tá? tal, acho que não é isso. Tem, tem essa coisa também, né, pô, é muito violento e tal, então quer dizer que os ladrões saem 5 é, horas da manhã pra, pra roubar isso mesmo, né, os ônibus todos lotarem tá cheio de ladrão, é isso, né, então, tipo, tem, tem essa coisa. Por ser maior, talvez a quantidade de gente que volta pra, pra tirar coisas erradas é maior, mas eu acho que é só isso. Eu acho que é por ser maior, não que só tem isso, não, mas verdade. A Rádio de Rua, ela propicia uma, um outro ponto de vista sobre, sobre o seu próprio conjunto habitacional, sobre a sua própria comunidade, esse, esse falar dos vizinhos ou falar dos, dos problemas ali e você ter acesso a, ao que outras pessoas de outros de outros lugares também estão discutindo estão levantando e é possível perceber que você não está isolado naquele conjunto com aqueles problemas mas que eles podem se repetir em outros lugares e ao mesmo tempo é, essas conversas também essa isso também levanta ah, ou, ou faz com que as pessoas estejam também atentas às qualidades desses lugares né é, perceber o que, que, que, que qualifica aquele lugar como com um, um centro cultural ou um lugar que te permite ter acesso a determinadas coisas que talvez em outros lugares não. Então, permite com que aquela população tenha, um, construa um, um entendimento muito, muito particular da, daquela comunidade, daquele lugar tanto em termos é, do, que, do, que, do que é rico, do que pode ser valorizado ali e do que, do que existe como crítica e que você pode ver refletido e questionado por pessoas de lugares que, que moram em outros lugares, em outras comunidades.